Olá, bem-vindo aos cursos sobre TDD. Eu sou o Clóvis Fernandes e hoje iremos fazer uma pequena apresentação sobre como seria fazer uma refatoração, assim, em alto nível. É, nós iremos depois apresentar um, um material uh, de leitura detalhando o uh, uh, uh, uh, um uso, né, da Single Responsibility Principle, tá certo? Então, hoje a gente vai é, mostrar muito rapidamente é, a aplicação, uma repatoração é, usando o SRP do, do SOLID. Em português, é a responsabilidade única, né, Tá certo? é o princípio da responsabilidade única. O que eu chamei a atenção na, na aula anterior de apresentação do SOLID, volto a falar agora sobre esse princípio. Quando o Uncle Bob chama de Responsabilidade da classe, ele está se referindo àquilo que nós, quando fizemos a, a, a definição dos cartões CRC, nós falávamos que era a finalidade da classe, a descrição da classe, está certo? É isso que nós está, estamos us, usando. Então, o, o termo ficou. Um, um, um, o nome que o Uncle Bob deu, não é o mais adequado. Mas ficou, e a gente tem que sempre estar explicando isso. No fundo, você vai sempre olhar qual que é a tarefa ou o papel que aquela classe está exercendo, né? tá certo? e é isso que nós vamos querer que seja apenas um. Um, um papel, uma tarefa, uma finalidade, tá certo? ou uma responsabilidade, como o Uncle Bob fala. Mas essa responsabilidade não é aquela que nós Trabalhamos nos cartões CRC. O R do CRC, Responsibility, ele, ele quer dizer as responsabilidades, tudo que a classe faz ou sabe, tá certo? Obviamente, no nosso caso aqui, nós vamos estar tratando como se fosse tarefa, finalidade da classe, tá, ok? E nesse sentido, como eu vou ter uma finalidade, devo ter, espero ter uma finalidade, é, todas as, as outras classes que têm um acoplamento dependem de mim, tá certo? Só vai existir uma razão para mudar porque eu tenho uma finalidade, tá certo? Agora quando eu tenho duas finalidades, aí a coisa já começa a ficar complicada, tá certo? Isso tem a ver com a, com a questão da, da coesão, né? Nós já tínhamos conversado também que todos os cinco princípios, né, é, trabalham com a coesão na classe eu quero obter alta coesão, tá certo? E baixo acoplamento. Alta coesão, o conjunto de responsabilidades que eu defini para aquela classe, devem é, ajudar a satisfazer a finalidade da classe, a tarefa da classe, tá certo? Já o, o acoplamento, eu quero ter um baixo acoplamento, está certo? e vão existir maneiras de eu, de eu trabalhar esse, e, e, e, abaixar esse acoplamento, ou, ou, uh, gerenciar ele para ficar de uma maneira mais confortável para trabalhar, tá certo? Bom, com relação à questão da, da, da coesão, é, quando eu tenho duas finalidades, tá certo? Aí é, eu já começo a ter uma, um, um grau de coesão baixo Imagine que a minha classe tenha 10 é, responsabilidades no sentido lá do cartões CRC, né tá certo e cada uma satisfaz uma finalidade diferente para minha classe ou seja eu tenho uma classe que tem 10 finalidades tá certo ou seja na verdade uma classe desse tipo é um amontoado de coisas não tem significado para mim tá certo ou seja as outras classes dependerem dessa classe um tão baixo, tão baixa a uh, coesão, tá certo? Vão existir muitos problemas porque toda vez que eu fizer alguma mudança em uma, todas elas vão ter que ser testadas para saber se a mudança que eu fiz numa responsabilidade das 10, afetou as outras ou não, tá certo? Então é, é, isso é importante uh, ter uma responsabilidade apenas e também ter um número baixo de responsabilidades. Isso é outra coisa importante também. Quando a gente trabalhava com cartão CRC o cartão já era um, um, um delimitador. Aquele cartão você consegue colocar no máximo 15, menos que 15 responsabilidades, sendo uma por linha, tá certo? Então esse, esse seria um bom número também, tá certo? Entre 10 e 15 responsabilidades. 10 seria mais agradável. Porque se você fizer uma análise como nós é, most, mostraremos né? The, sobre a essas múltiplas finalidades, você vai perceber que é, isso pode ocorrer. Como eu falei dos acoplamentos, é, qual a influência que o acoplamento tem na coesão? É isso que nós vamos mostrar. Como nós estamos desenvolvendo isso com o TDD, à medida que novas responsabilidades, no sentido que nós vimos trabalhando de requisitos, né, é, vão sendo é, incorporadas, adicionadas, eu vou criando novas classes, acoplando com outras. Então, a questão da coesão, eu não consigo trabalhar sem saber o contexto que essa classe está, em termos de acoplamento. Quem depende dessa classe, está certo? Porque é, dependendo do, do... Se tem poucos é, dependências, acoplamento baixo, está certo? É, pode acontecer que eu não precise é, é, trabalhar se eu tiver duas é, finalidades, está certo? num dado momento. À medida que eu vou ter novas classes, por causa de novas responsabilidades, os acoplamentos de novas classes a essa classe podem aumentar e aí, é, realmente, pode ser que eu tenha que realmente fazer uma refatoração para tratar esse, esse tipo de, de problema. Vamos exemplificar, então. Eu estou mostrando aí uma classe retângulo, né? tá certo? A classe retângulo, ela tem dois métodos apenas. Um método drop a desenhar e um método área, vai me voltar em double um, a área do retângulo, tá certo? Uh, a pergunta é, eu consigo dizer se há algum problema de eh, finalidade? Só olhando essa classe fica muito difícil, tá certo? Uh, eu tenho só dois métodos, mas eu poderia ter, eu estou exemplificando, eu poderia ter mais métodos na verdade, tá certo? Eu estou só exemplificando isso. Bom, o que, que acontece? Eu vou examinar, vou olhar se tem mau cheiro, né? Tá certo? Será que tem mau cheiro? Ah, mas uma coisa é importante. Para esse princípio, é, eu tenho que olhar o contexto. Quem está dependendo dessa classe, tá certo? Então, olhando isso, é, vocês vejam que eu tenho uma aplicação gráfica, e vai fazer uso do retângulo, tá certo? Ela depende do, da classe retângulo e ela depende também da interface gráfica com o usuário, o, o, o GUI, o GUI, né, tá certo? A Graphical user interface. A aplicação gráfica, ela desenha um retângulo na, na tela. Bom, um, a outra classe que depende do, do retângulo é a aplicação de geometria computacional, tá certo? A aplicação de geometria computacional, eu usa o retângulo só para obter a matemática das formas geométricas. Ele está interessado apenas nisso. Nunca desenho o retângulo na, na, na tela. Tá certo? Então, vocês vejam que eu tenho duas classes que dependem de retângulo. Tá certo? Uma depende do método draw, para desenhar. A outra depende do método área. E aí, a classe retângulo fica claro que ela tem duas tarefas né? para satisfazer as duas necessidades das classes que dependem dela. Uma é fornecer um modelo matemático para aplicação de geometria computacional, e a outra é de ajudar né? a renderizar o, o retângulo é, numa interface gráfica. Então, vocês vejam que é, eu tenho aqui duas tarefas. Duas razões para mudar. que se eu mudar alguma coisa no, no método uh, referente à renderização, para desenhar, tá certo? de qualquer forma, ele vai afetar a aplicação de geometria computacional, porque eu não sei o que, que, o, o que, que vai acontecer. Então, alterando alguma coisa aqui, é, mesmo que eu não altere a interface do, do, do método Draw Area, vai afetar a aplicação de geometria computacional lá eu vou ter que testar de novo para ver se agora ainda está funcionando tá certo mesma coisa se eu mudar alguma coisa na na área é, eu vou ter que testar a aplicação de geometria computacional e também a, a aplicação gráfica porque eu não sei se a mudança que eu fiz vai afetar ou não então esse é o mau cheiro né tá certo existem duas razões ou mais né duas no mínimo né tá certo ah, nesse caso, um exemplo, é duas, pode existir em outras classes mais do que duas, para eu fazer mudanças, dizer, eu faço uma mudança que vai interferir é, em mais gente do que deveria. Se eu tenho uma finalidade só, eu faria uma mudança, todo mundo que estivesse interessado é, em mim é, seria afetado, tá certo? Mas é, é, quando eu tenho duas, eu estou amplificando isso, né tá certo? e sem saber às vezes estou fazendo coisa que não preciso quando eu tenho uma só todos que dependem de mim é, precisam ser testados de novo porque eu realmente mudei agora na outra na, nesse exemplo que eu tenho duas finalidades isso eu posso estar fazendo o teste de desnecessário tá certo então o que que a gente a gente faz então a gente vai fazer aquilo que o princípio propõe no nosso caso Fazer uma classe para cada uma das finalidades. Aquilo que o, o Uncle Bob chama de, de responsabilidade. Então vocês percebam que eu, que eu, eu separei em duas classes. Né? Tá certo? O que eu estou chamando de responsabilidade aí é no sentido do Uncle Bob. É na finalidade. Tá certo? Então eu tenho uma classe que continua sendo o mesmo nome que é o retângulo. Então, essa classe vai ter uma interferência mínima, na aplica nenhuma, na verdade, na aplicação gráfica, porque a aplicação gráfica só usava o método draw. O nome era retângulo, então ele não tem alteração nenhuma, tá certo? Não, não, efeito nenhum, isso, essa operação de quebrar em duas classes. Já a outra classe, retângulo, bom, a retângulo, no sentido de renderizar, faz uso também da, da classe eh, nova, retângulo geométrico. O que, que acontece? A aplicação de geometria computacional, com relação à assinatura do método área, tá certo? não há mudança nenhuma. Mas o nome do, da, da classe da qual ela está acoplada mudou. Antes era retângulo, agora passa a ser retângulo geométrico. tá certo? Houve alguma alteração. O DIP, o Dependency Inversion Principle, vai ajudar até eu eliminar essa, essa, essa, essa dependência que eu acabei de colocar aqui. Quer dizer, que eu, eu poderia fazer essa mudança, eu vou mostrar um exemplo depois, é, num um material de leitura, em que é, a gente mostra que até esse efeito colateral que continuou tendo agora, é, vai sumir, tá certo? No, na hora que eu estiver fazendo a refatoração. Vocês vejam que agora eu coloquei aqui, é, aqui o antes e o depois. Eu tenho antes o retângulo é, e depois eu tenho o retângulo e o retângulo geométrico, que tá estão até acoplados um ao outro. O que, que acontece aqui? Não é uma coisa que é imediata. Eu falo assim, ah, eu quero, eu encontrei esse retângulo e vou refatorar. Não. É aquilo que eu mostrei. Eu tenho que ver o contexto. Tá certo? Eu tenho que ver o contexto. Já quando é, não, aparece uma nova responsabilidade que vai a adicionar a, o contexto da aplicação de, de geometria computacional, nessa hora é que eu vou fazer a, essa, esse tipo de refatoração. tá certo? Porque eu vou perceber que, que eu vinha tolerando ali, eu vinha tolerando porque ela, na verdade, ela nem aparecia, porque o contexto meu não, não exigia isso. Mas a outra, agora começou a usar só a parte do, da área, só a parte matemática. Né? Na verdade, seria o conjunto de, de, de métodos da, de retângulo que fosse satisfatório para a aplicação de geometria computacional. Então, nessa hora que eu vou fazer a, a refatoração, tá certo? Então, é, eu, ne, eu, não, eu não teria, é, usando o D, dúvida de quando eu deveria fazer, tá certo? O exemplo está só mostrando uma coisa que foi... Feito e proposto e apresentado pelo Uncle Bob na década, no final da década de, de 80. Né, tá certo? Com isso, a gente é, conclui a, a refatoração, é, em que aplicamos é, o SRP, né, tá certo? o Single Responsibility Principle, que é o primeiro princípio, é, a, a letra S né, do SOLID, do conjunto de SOLID, para fazer uma refatoração. E nós é, vimos que é, o mau cheiro significa violar o SRP, tá certo? Que em vez de ter uma, tinha duas é, finalidades a classe, tá certo? E aí, o que nós fizemos? É, resolvemos, criando duas é, novas classes é, a partir daquela classe inicial, tá certo? Obrigado.